Bom dia Boston, bom dia minha querida Massachusetts, bom dia Estados Unidos, bom dia a todos do Brasil que nos acompanham agora no programa Falando de Marketing. Bom dia para todos, é muito bom estar com vocês, aqui é o professor e consultor Rogério Tobias e nós vamos falar de marketing. No nosso programa Falando de Marketing hoje, vamos tratar de dois temas que são fundamentais para a organização da empresa e, particularmente, para a questão voltada para a, para a área de vendas, para a área de, de negócios. Nós vamos falar de motivação da equipe de vendas e vamos falar sobre o treinamento da equipe de vendas. São dois temas que, muitas vezes, já se fala bastante deles, mas que, muitas vezes, eles não acontecem na prática. Então é fundamental que a gente trate, que a gente trabalhe esse tema aqui. Nós vamos falar sobre isso durante o nosso programa. E antes, eu vou deixar com vocês alguns contatos. Obrigado a todos os presentes que estão nos acompanhando ao vivo e você, que vai nos acompanhar também aí né, na gravação. Bom estar com vocês. Então falem comigo. À medida que vocês tiverem dúvidas, comentários, os cases que vocês já vivenciaram, sempre é bom saber para a gente poder colocar aí em outros programas, colocar no artigo, né? Então o meu telefone é 55 31 98471 7711. O Instagram Rogério Tobias O e-mail o e-mail Rogério e o YouTube Rogério Tobias, arroba Rogério Tobias. Bom, essa questão da motivação, por que, que essa questão da motivação ela acaba que persegue as empresas desde que começaram as primeiras empresas na Revolução Industrial? A questão da motivação ela é determinante para o sucesso pessoal, para o sucesso da empresa. E eu posso dizer para vocês que eu não motivo ninguém. E nem vocês que estão assistindo motivam ninguém. As pessoas se motivam, as pessoas se automotivam. O que nós podemos fazer na empresa, ou em casa, ou num grupo qualquer, né, é criarmos uma circunstância, é criarmos um jeito né, para que o ambiente seja favorável às pessoas se motivarem, às pessoas quererem continuar naquele ambiente. E isso é muito forte, pessoal, isso é muito, é muito forte em vendas. Deixa eu colocar aqui os comentários, fiquem à vontade para fazerem perguntas, para fazerem comentários, né? para colocarem aí a, as observações que vocês acharem legal, que vocês acharem legais aí as observações, fiquem à vontade. Então, é, essa questão de, de que toda motivação é automotivação. Eu não me motivo, não é? Quem, eu não motivo você, você é que se motiva. Eu não tenho capacidade, por melhor que eu seja o gerente, por mais engraçadinho que eu seja, motivar, né, as pessoas têm que ter aquela luz interna, as pessoas têm que ter a sua automotivação. Qualquer luzinha que a pessoa tenha, o que a gente pode fazer é criar um ambiente tão interessante que as pessoas é, se sintam agradáveis naquele ambiente, se sintam seguras naquele ambiente, e elas procurem elas mesmas, buscar acender a sua luz, a sua luz interna, procurem fortalecer né, tudo aquilo de energia positiva que ela tem. Então, você que é diretor, que é dono da empresa, você que é da, da área de vendas, vamos pensar nisso um pouquinho, vamos fazer essa, essa reflexão. Tá? Então, você tem um ambiente agradável, você tem um ambiente em que as pessoas são amigas, em que tudo ali não é, é, é, é, leva para que haja uma integração entre as pessoas. A empresa pode provocar isso. É aquilo que eu comentei. E as pessoas vão se sentindo melhores naquele, naquele ambiente, e o ambiente vai ficando agradável. E ambiente com pessoas motivadas, ambiente é, em que as pessoas se sintam à vontade, se sintam felizes, por fim, se sintam felizes, ela vai produzir mais. O vendedor vai sair para campo muito mais feliz, vai sair para campo mais, é, com mais com um sentimento positivo, sabendo que quando ele voltar, ele vai ter um gerente amigo, ele vai ter os amigos dele, ele vai ter um ambiente agradável. E depois que ele vai para casa, ele vai encontrar um ambiente também e vai chegar em casa com esta motivação. Então a primeira dica que eu quero passar para vocês é essa, eu não motivo ninguém. E nem vocês motivam ninguém. As pessoas se motivam. Nós criamos circunstâncias positivas. Né? Agora, uma outra coisa. Toda motivação na empresa, a equipe de vendas, por exemplo, toda motivação, pessoal, ela nasce de uma necessidade. Você só se motiva se você tiver uma necessidade de fazer alguma coisa. Então, aquele é o motivo. Oh, o motivo que me faz andar o que me faz acordar de manhã, o que me faz querer ter amigos, o que me faz querer trabalhar, estudar, é a necessidade de relacionamento, a necessidade de ganhar o dinheiro, a necessidade de alguma coisa. Então, é fundamental, e fica aí a dica para vocês, né? é que a... nós temos necessidades. Então, nós temos necessidades e temos desejo. Então, seja tanto faz, necessidade quanto desejo, o que nós queremos efetivamente é fazer alguma coisa para atingirmos, atendermos a essa necessidade e atendermos a, essa, a esse desejo, essa vontade de alguma coisa, é buscar um valor. O que faz você, então, ir trabalhar, e agora, mais diretamente, o que faz a nossa equipe de vendas ir para campo e batalhar e fazer o seu trabalho de vendas é a necessidade que ele tem de... Algumas coisas que eu posso citar. Primeiro, ele tem necessidade de se sentir é, uma pessoa valiosa para ele mesmo, para ela mesma. É, ele tem a necessidade de ganhar dinheiro. Ele tem a necessidade de ser reconhecido pelas pessoas. Então, quer dizer, as necessidades do ser humano levam o ser humano a buscar é, a, alguma coisa que faça, na verdade, com que ele se motive. Então, a motivação é o que nos leva para frente. Então, a necessidade é que busca essa motivação. Então, nós temos necessidade e motivação. Então, o que, que acontece? Eu tenho o, o que fazer um nível de esforço. Eu tenho que buscar algum tipo de esforço, desenvolver algum tipo de esforço, para que eu possa atingir não é, aquela necessidade. E se eu atinjo essa necessidade, eu vou acabar ficando motivado e vou querer repetir aquela tarefa, aquela atividade ou aquele relacionamento, para que eu possa efetivamente, pessoal, é, estar motivado. Então nós temos aqui, dentro do peito, uma chama interna. Essa chama interna ela pode ser quase apagadinha, né? ou ela pode ser uma chama forte, uma chama que leva a pessoa a movimentar, que leva a pessoa a buscar novos desafios, etc. Então, ela, própria, as próprias pessoas é que vão trabalhar é, essa questão da motivação. Então, se você é gerente de, de vendas, se você é gerente de marketing, ou se você é dono de uma pequena, de uma média, ou de uma grande empresa, você é diretor ainda de vendas, nós temos então um trabalho, nós temos um desafio muito grande, que é qual? Que é criar nas pessoas essa vontade de fazer alguma coisa. Então, por isso que a empresa tem uma responsabilidade com a motivação. Bom, deixei claro né que não é a empresa que vai motivar, mas ela deve criar um ambiente que seja motivador. E muitas empresas não conseguem fazer isso. O gerente não deixa o funcionário em paz, ele não dá a... a a atenção necessária para o funcionário, para a equipe de vendas ou para quaisquer outros funcionários. Né? A, a empresa não tem um salário é, equânime, um salário que atenda às necessidades básicas dos funcionários. Então, a empresa ela tem que colocar um conjunto de fatores a, a funcionarem para que ele tenha a equipe de vendas, os seus funcionários todos motivados. Né? Porque o ambiente... Quando eu entro na empresa... Quando você entra na empresa, você se sente à vontade, você se sente é, motivado, você se sente com motivos para estar ali. Não pode ser aquela pessoa, né, que o filho pergunta para ele, pai, para onde você está indo? Ele fala, estou indo para o inferno, meu filho. Não, olha, estou indo trabalhar e estou indo buscar alguns resultados, hoje eu vou fechar algumas vendas, é, puxa, que legal, e à noite a gente chega, nós vamos passear, meu filho, quer dizer... Então, essa, essa motivação, né, quando a, a pessoa, o, o profissional que trabalha em qualquer empresa, quando ele pensa na empresa, ele pensa num lugar que o valoriza, ele pensa num lugar que vai fazê-lo ficar mais feliz, que vai fazê-lo é, ter estar e se sentir num ambiente super bacana, super gostoso de estar, e o trabalho dele deixa de ser... O, o, aquela, a origem da palavra trabalho, né? Quer dizer, sofrimento, né? Não, não, não pode ser por aí. Então o trabalho tem que ser, pelo contrário, né? A, o atendimento a uma necessidade, a vontade de estar com pessoas, a vontade de desenvolver alguma coisa. E mesmo hoje, com o trabalho na, na, na, na, no homework, né, como é, eu tenho feito aqui, como professor, como consultor, eu tenho feito em reuniões, né? Mas tudo isso também faz parte de um processo motivacional. Então, é importante a motivação nesse sentido. Então, outra coisa importante na motivação, pessoal, vocês que estão aí, é a persistência. Né? Eu preciso ter a capacidade de buscar atender as minhas necessidades. Toda vez que eu quero e acredito que eu possa atender as minhas necessidades, eu vou ter motivos para fazer alguma coisa. Então, veja, eu estou querendo chegar lá na, na área de vendas. Então, todo dia que os, os seus vendedores, que você como vendedor, eu como vendedor, nós todos, nós acordamos de manhã e vamos visitar os nossos clientes, ou vamos ligar para o nosso cliente, ou vamos atender os nossos clientes pelo sistema digital, nós temos que nos sentir felizes com isso, satisfeitos com isso, e nós temos que ter desafios. Então, a motivação também está ligada ao desafio. Então é aquela equipe de vendas que todo mês bate a meta de vendas e não recebe nada em troca, a, a, a, aquela, aquela programação é a mesma, no outro mês ele vai repetir, vai chegando um ponto que a equipe vai ficando, falar, ah, para que, que eu vou me esforçar, para que, que eu vou me diferenciar perante os clientes se eu não recebo nada em troco? Se o meu salário é aquele garantido mesmo, o que, que ele vai fazer? Ele vai se tornar uma pessoa mediana, ele vai se tornar uma pessoa comum e vai desenvolver atividades também sem, nenhuma, sem nenhum diferencial. É por isso que vocês entram nas empresas, em restaurantes, por isso que vocês entram é, em oficinas, vocês entram em bares, né, em lojas e que os profissionais de vendas não estão nem aí para você. Eles fazem aquele atendimento padrão e não mostram nos olhos né, aquele brilho que é fundamental que nós tenhamos na nossa equipe de vendas. E muitas vezes isso não é culpa só do vendedor, muitas vezes a empresa não está fazendo o seu papel. Outra coisa é uma questão de escolha, é uma questão de escolha então eu quero desenvolver alguma coisa o vendedor quer fazer alguma coisa ele a vida dele né tem uma série de coisas que ele quer alcançar e atuar como vendedor atuar na área de vendas atuar como gerente de vendas e aí vai como diretor de vendas né? ou mesmo o dono da empresa que ele mesmo faz a venda que é muito comum né na micro empresa na micro e pequena empresa ele então precisa ter é, essa escolha, peraí, eu vou realmente encarar esse desafio? Vou. Aí vem a motivação. Bom, eu preciso desenvolver, eu preciso fazer com que alguma coisa aconteça. Pode ser um fechamento de vendas, pode ser bater uma meta de vendas. É fundamental que nós, então, tenhamos a questão da escolha. Por isso que tenho falado que as empresas, antes de se preocuparem em, em, em dar treinamento, que eu vou falar mais adiante, se preocupar com a motivação, ela precisa selecionar, pessoal, a empresa precisa selecionar inteligentemente, adequadamente, as pessoas que vão trabalhar com elas. A vida inteira eu trabalhei na área de vendas e, ao mesmo tempo, na área de marketing. Um, dois, três anos como gerente de vendas, depois dois, três anos no marketing estratégico, depois eu voltava para vendas. Então, essa, eu tenho comentado isso, essas duas visões me ensinaram alguma coisa interessante, que é o seguinte: as pessoas precisam ter motivação. Oi, Adriano, ah, o Adriano está pedindo aqui, está comentando, você poderia falar um pouco de como cativar ou despertar o desejo do cliente para comprar o, produ o produto ou vender o produto? Então, o que, que o, o Adriano? Obrigado pela pergunta, vamos conversar assim, né? Como, como cativar ou despertar o desejo do cliente. Então, uma coisa que é fundamental, Cristiano, Adriano, perdão, Adriano, uma coisa que é fundamental é, primeiro, você ter uma equipe de vendas que esteja, é, que transmita uma motivação, né? que você olhe para o vendedor, que você olhe para o garçom, que você olhe pro, pro, pro, para o profissional de vendas, está vendendo ali um alto forno para uma outra empresa, eu preciso, eu como cliente, preciso olhar para ele, ele precisa estar com um brilho nos olhos dizendo, nossa, você foi muito feliz em estar aqui conosco, vamos conversar, quais são suas necessidades, eu vou poder ajudá-lo aqui, não é? e eu tenho certeza que você vai sair daqui satisfeito, quais são suas necessidades, quais são seus desejos, qual é o problema que eu posso resolver, o pessoal costuma falar aí, o pessoal da área digital, fala quais são suas dores, então, à medida que eu tenho um profissional é, que esteja efetivamente motivado, ele vai me... Primeiro, ele vai me fazer sentir mais à vontade, sabe, Adriano? Ele vai me fazer sentir mais à vontade. Uma outra questão que você coloca, né? despertar o desejo do cliente. Então, o que o cliente faz? O cliente muitas vezes entra, liga, ou entra no... Né? Eu preciso mostrar para ele quais os benefícios que ele vai ter com aquele produto. O que, que aquele produto vai, vai levar de positivo para ele? O que, que ele vai realmente ganhar? É, em termos de satisfação pessoal. Porque os clientes não compram um produto físico e nem o um serviço. Eles compram a solução, Adriano, de um problema. Os clientes compram valor. Então, o cliente não compra um carro porque ele quer um carro. Ele quer uma vida mais confortável. Ele não compra um, um, uma televisão de última geração porque é um aparelho de televisão. Ele compra estar. Né, em contato com uma imagem de alto padrão, e etc. Quando você, uma pessoa, vai no hospital, ele quer ali encontrar a segurança né, de um tratamento. E isso acontece no cinema, isso acontece num restaurante. Né? Eu estava eu vendo aqui um restaurante que eu fui outro dia, né? as pessoas são extremamente gentis, extremamente motivadas com a sua presença. Elas se mostram, Adriano, é, pessoal, elas se mostram motivadas porque você chegou. Olha, que mesa que você quer? Posso te ajudar em mais alguma coisa? Depois que você já sentou, já pediu. No final, ela pergunta, é, você ficou satisfeito com a, a comida ou o produto, aquilo que você comprou? Atendeu às suas necessidades? Então, a pessoa fica satisfeita, não só por aquele feedback, né, por, aquele que, por aquelas perguntas que ele recebe, como ele vai pensar, Oxa, Opa, na próxima vez, eu quero voltar aqui também, sabe, Adriano? Então, é, então para eu vender o produto, eu preciso estar motivado. Um outro aspecto, eu preciso conhecer o produto e perguntar para o cliente se, quais são as necessidades dele. Então, a gente tem mais que ouvir né, do que falar. Primeira coisa que você faz, você vai fazer algumas perguntas quais são as suas necessidades, o que resolveria o seu problema. Eu vou, então, ouvir o que o cliente fala. Dependendo do que ele falar, eu já vou aqui, como profissional de vendas, já pensando nos possíveis produtos ou serviços que eu vou conseguir é, ter lá, que eu, que, eu, que eu tenho disponível para atender a essa pessoa. Então, essa é uma, é uma das questões fundamentais. E eu tenho visto casos em que isso não ocorre. Você entra, né, né Adriano? Você entra numa, numa, numa loja, numa empresa, ou, ou o vendedor vai lá no seu, no seu escritório é, te atender e você não vê é, nenhum entusiasmo por parte dele. Você não vê a vontade, aquela, sabe aquele fogo interno que eu comentei? Você não vê é, aquele fogo interno. O cliente tem que perceber né, que o profissional de vendas gosta do produto, acredita no produto e quer passar aquele benefício para o cliente, para você, cliente. Então essa é algumas algumas das coisas importantes. E tem algumas técnicas de vendas também, né? Como você começar oferecendo o benefício ao invés de começar vendendo o produto. E uma outra coisa que me perguntaram outro dia, e o preço, né? Eu comentei isso aqui, é, o preço é, nós temos que vender o preço e não vender por causa do preço. Então, muitas vezes o cliente fala, poxa, esse produto é um produto um pouco mais caro, e como é que eu faço? Você fala, olha, esse produto ele tem tudo que o senhor precisa, ele vai te dar realmente uma satisfação. Bacana? E o Adriano está perguntando: e como fazer isso em minha equipe? Bacana, Adriano. É, a primeira coisa é o seguinte: a sua equipe, ela precisa ter cada, você tem que entender que cada um da sua equipe vai ter uma necessidade, né? Um vendedor quer ser, ser o vendedor novo, ele quer crescer dentro da empresa. Se ele é o um vendedor é, que já está algum tempo na empresa, ele quer subir e ser promovido. Se é o um vendedor que já é mais antigo, ele já está querendo ali de repente já está um pouco sem a energia necessária. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que preparar o, o, o seu vendedor novo né, motivar o seu vendedor novo, inclusive, fundamentalmente, dar treinamentos naquilo que você percebe que ele tem o um ponto mais fraco. Se ele tem, por exemplo, dificuldade em conhecer os produtos, dá para ele, se for um ou mais, né, se forem um ou mais, é, dá para ele um treinamento específico num, numa determinada dia, né, ou alguns dias, dependendo da complexidade. Você, Adriano, passa para ele é, técnicas de vendas. Se você percebe que ele é um pouco, tem dificuldade no relacionamento, a gente pode chamá-lo e dar para ele algum treinamento ou falar com ele sobre a importância do relacionamento. Se é um vendedor que já tem algum tempo e está querendo crescer, nós podemos falar com ele sobre a importância dele fazer um trabalho superior, porque nós temos oportunidades, nós teremos oportunidades futuras. Né? E ele, se realmente estiver nessa, nessa condição, a gente não vai fazer falsas promessas, né? ele vai, com certeza, buscar se desenvolver cada vez mais. né? Ou o Adriano está dizendo que tem uma barbearia. Né? Então, você deve ter alguns, a quantidade aí de, de pessoas, de barbeiros, de pessoas que estão é, trabalhando. Então, quer dizer, primeiro, não há barbearia, eu acho fundamental o clima. Né? o clima positivo, um clima de, de, de, de integração entre os profissionais, né? você que é o proprietário, né? sempre está ali é, reconhecendo os trabalhos. Os clientes normalmente em barbearia, o que, que eles fazem? Ao final, quando ele não fala nada, é porque ele ficou normal, satisfeito, ele não reclamou, ficou satisfeito. Mas tem muitos clientes que elogiam, na hora de pagar, fala, poxa, eu vou voltar aqui, eu adorei o corte de cabelo. Então, esse tipo de feedback, é, Adriano, tem que ser dado para a sua equipe. Então, qualquer tipo de, é, de feedback positivo tem que ser dado à equipe, de preferência, é, em grupo, para que os outros falem, poxa, por que, que eu também não recebi? O contrário, a gente pede para fazer o seguinte, se alguém reclamou, oh, cortei o cabelo aqui, mas não fiquei satisfeito com, com o corte, você vai tentar ali administrar aquilo com o cliente, você fala que você quer que faça alguma adequação, e eu falar: não, tá tudo bem, não chega a ser tão mal, você vai embora. E você então vai chamar esse profissional e vai conversar com ele no cantinho, dizer o que você está precisando, parece que houve algumas reclamações, ou uma reclamação, você quer é, fazer um outro curso, você quer fazer um treinamento, Tá tendo algum problema pessoal. Então, o, o relacionamento, é, a atenção que o dono da empresa ou que a gerência da empresa vai dar, no, inclusive se for, não for uma equipe tão grande assim, né, é, que é o caso de uma barbearia, que provavelmente tem um número não tão grande assim, dá para ter uma conversa pessoal. Né, o que está que acontecendo? Está com algum problema na família? E tentar a empresa é, ajudar nesse sentido. Se for um problema técnico, ele não fez o curso devido para fazer os melhores cortes de cabelo, os cortes de cabelo ou a barba dentro... Da, da, da, das, das últimos, dos últimos cortes, aí é um treinamento normal técnico. Uma outra coisa, se ele conversa muito, outra coisa, se ele conversa pouco demais, se ele não tem uma facilidade de relacionamento com os clientes. Isso também você pode observar, Adriano, e, todo, e isso para qualquer área, qualquer empresa, observar e também é, procurar dar um treinamento. E muitas vezes você mesmo, Adriano, que já tem habilidade, você mesmo pode fazer, você mesmo pode dar para esse, esse seu funcionário, né, esse colaborador, esse treinamento. E ir uh, junto com ele, ajudando, avaliando cada vez mais. O Adriano, pessoal, está perguntando aqui o seguinte, está fazendo o seguinte comentário. A minha equipe é bem animada para o atendimento, mas para vender o produto é o ponto mais difícil. Somos em oito. É uma equipe grande, né? uma equipe boa, né, que dá para você fazer um, tra um trabalho diferenciado. Então, o que, que o pessoal faz? Aí é uma questão de uma coisa importantíssima que você está abordando, que é o seguinte, ele tem que saber qual que é o papel dele, porque muitas vezes o pessoal acha que o papel dele é só de atender o cliente naquele, naquele serviço básico para que ele é pago, né, que é o corte do cabelo, da barba, o que for, ou, ou algum outro tipo de, de tratamento né, na pele, dependendo aí. E ele esquece que ele também, que ele tem um compromisso com a empresa. Então, o que, que acontece? Ele precisa fazer um trabalho, é, ter uma noção clara do que, que a empresa precisa que ele faça e do que, que o cliente precisa que ele faça. Ele está no meio ali, dentre a empresa, os, as necessidades da empresa e as necessidades do cliente. Então, o que, que ele precisa fazer? Ele precisa estar consciente de que o trabalho dele, além de fazer. O corte do cabelo, além de fazer aquele trabalho, o serviço, né? Ele também, é, ao final ou durante ali aquela, o, o, o trabalho, durante a conversa, ele deve, é, ele pode, não, não só pode, como deve, né? É, mostrar os produtos, né, que eu imagino que sejam produtos ligados à beleza, tratamento do cabelo, esse tipo de coisa. Então, ele pode sempre oferecer ao cliente. É, esse tipo de coisa e esse preparo tem um pouco aí talvez da necessidade Adriano e pessoal da necessidade de é, uma capacitação em vendas então ele está cortando o cabelo e eu tenho visto isso né o pessoal de uma barbearia aqui no Brasil que eu que eu, que eu onde eu corto o cabelo eles sempre me oferecem alguma coisa eu acho bacana porque eu fico dou essa dica para você é o seguinte é, falar de de novo né falar dos benefícios ó eu estou vendo que eu estou cortando o seu cabelo aqui, eu estou vendo que seu cabelo está ficando grisalho. Nós temos aqui um tipo de shampoo, estou dando um exemplo, tá? não sei se é exatamente esse o seu produto. Nós temos aqui um tipo de shampoo que vai deixar o seu cabelo ainda mais bonito, ainda mais adequado. Você pode usar uma vez por semana para tirar o amarelado do cabelo. Viu como é que eu estou sabendo? Para tirar o amarelado do cabelo, aquela coisa toda. Então... É, Por que o senhor aproveita então e já, e já, já, já, já separa aqui para o senhor? Na hora que o senhor for acertar, o senhor, o senhor já leva o seu shampoo, ou outro tipo de produto, né algum tipo de, de, de produto para sobrancelha, alguma coisa, os produtos, a linha de produtos que você tem. Então ele pode identificar com o cliente na conversa ali, né? sem ser demais, né? porque o cliente também pode ficar chateado, né? ele pode identificar alguma outra necessidade. Ou mesmo na hora de fazer o trabalho dele, o corte, etc. Né? Então, ele pode oferecer o produto. Agora, todo mundo precisa estar junto, consciente disso, consciente disso, e eles precisam receber, Adriano, algum tipo de benefício, algum tipo de recompensa por terem vendido um shampoo, dois shampoos, um produto lá, um tipo de tesoura diferenciada, sei lá, algum produto né, de limpeza de pele, de manutenção. Porque o que leva o profissional de vendas a querer vender mais, Adriano, é o seguinte: é ele saber que ele vai ser recompensado, seja recompensado é, com dinheiro, seja recompensado com algum tipo de folga, quer é, dizer, algum tipo de reconhecimento pela venda. Todo vendedor, ele tem no coração uma vontade muito grande de ser reconhecido, de ser é perfil do, do homem de vendas, da mulher de vendas. Todo mundo quer ter um feedback positivo. E muitas vezes o feedback associado a algum tipo de premiação vai ser fundamental. Né? Espero que você consiga aí aumentar as vendas da sua equipe né? e é, continue fazendo esse trabalho aí de integração, de motivação do pessoal e um, um ambiente que motive o pessoal a chegar lá. Nossa, o que está que acontecendo? Ele está no telefone, estou chegando aqui no meu paraíso, estou chegando no lugar que eu trabalho e que eu amo trabalhar. E que o Adriano... É, é, puxa, é um cara super bacana e tem aqui além de orientar a equipe. Ele é um cara bacana, então tem essas características. Tá bem, Adriano? Qualquer dúvida, você continua aí, tá? Então eu vou falar disso mais, Adriano, daqui a pouquinho. Quando eu for falar de treinamento, tá? Que é treinamento é uma questão que é fundamental e principalmente o treinamento nas pequenas e médias empresas que a gente precisa ter um pouco mais de planejamento nessa, nessa questão do. Do treinamento. Então, a motivação para os vendedores é, é, realmente não é, não é uma, uma tarefa fácil, porque, primeiro, é individualidade. Aquilo que eu comentei lá para o Adriano, pessoal, é, cada profissional, cada ser humano tem uma expectativa da vida diferente. Um está casando, o outro já tem uma família pronta, o outro quer viajar, o outro quer ser um gerente. Então, quer dizer, as pessoas têm realidades individuais. Então, isso aí. Cada um tem um jeito de pensar a vida. E você tem na sua equipe, no caso do Adriano, oito pessoas, no caso de uma grande empresa, 50, 60, de uma média empresa, 50, 60, e uma grande empresa, 300, 2 mil funcionários, vai depender da empresa. Então nós vamos ter é, várias, vários objetivos, pessoas com objetivos bem diferentes. Outra coisa, essas pessoas têm diversas metas de vida diferentes a serem cumpridas. Cada um quer seguir um caminho, e eles estão com você. Olha, olha como é que realmente é difícil a gente conseguir motivar. E outra coisa importante, que são as mudanças do mercado. Então, nós temos que ter pessoas motivadas a enfrentarem as mudanças que ocorrem no mercado. Então, uma pessoa que é muito bem preparada, um vendedor muito bem preparado, ele de repente percebe que aquela preparação dele não resolve mais, porque os clientes mudaram. As exigências dos clientes mudaram, e isso faz com que as coisas mudem, faz com que ele, aquele cara mais bem preparado que nós temos, né o cara eu tenho aqui empre, pessoas, que eu, de empresas que eu trabalho, que o vendedor tem 30 anos, eu preciso falar, olha, você precisa treinar esse vendedor de 30 anos de casa. Ah, por quê? Por que eu preciso treinar? Você precisa treinar, porque os 30 anos dele já passaram, agora ele tem outro cliente, ele está no mercado com novas exigências. Claro que tudo que ele tem de experiência não se perde, mas ele tem que acrescentar algumas inovações. Ele precisa inovar algumas coisas, o jeito de relacionar, os produtos novos que chegaram na empresa, que de repente ele está mais voltado. Veja bem, os, os profissionais de vendas têm uma tendência a conhecer mais profundamente os produtos que mais vendem e conhecerem pouco os produtos que vendem menos porque eles não se interessam, já que o produto vende menos, eu não vou me detalhar naquele produto, então isso aí vale também para o pessoal do, da barbearia, porque o produto que mais vende é o corte, e o que menos vende são os shampoos, os produtos, então quer dizer, nós precisamos treinar, motivá-los a gostarem do produto, mesmo aquele que não vende, eu vendo um alto forno do tipo 1, numa grande indústria, e tem um alto forno do tipo 2, que vende menos, aí que como eu vou vender muito do tipo 1, eu vou esquecendo o, o, o alto forno, sei lá, um equipamento, uma peça é, que, que vende menos, eu vou deixá-la para o segundo momento. Então, cabe a área de treinamento ao gerente falar, peraí, vamos também buscar oferecer o produto 2, que é o que vende menos. A gente precisa é, fazer um trabalho de motivação do pessoal de vendas, né, para que eles se motivem a oferecer outros produtos, normalmente dão uma rentabilidade maior também. Né? Então, o vendedor fica muito feliz quando fecha vendas A partir do momento que, que os seus vendedores começarem a se sentirem mais motivados Eles vão começar a vender mais E à medida que vende mais, acontece uma luz interna no coração do pessoal de vendas Que é um negócio impressionante né? Que é um negócio super interessante Que, que é aquela vontade né? de conseguir novos resultados Agora, a mesma coisa, a mesma realidade que nós temos que ter é a seguinte, né, que nós temos que reconhecer, é a seguinte, é que é, todo vendedor pode ser o melhor vendedor da sua empresa. Ele vai perder vendas também. E ele também vai, por mais experiente, por mais campeão de vendas que ele seja, a hora que ele perde uma venda, ele efetivamente fica triste também. Ele, a motivação balança. Então, nós temos que fazer um trabalho constante. Né? Aqueles vendedores que vendem muito menos, é um trabalho assim super mais pesado com eles. E o pessoal que, de vez em quando, perde uma venda, nós não podemos deixar que um resultado, dois resultados, um momento mais infeliz em termos de fechamento de vendas, seja um fator desmotivador dele. Né? Então, é... porque mesmo os melhores perdem vendas. então Cada vendedor tem um tipo de necessidade. Eles buscam por recompensas diferentes. Cada um está é, um quer só dinheiro, né? Quer o que é um pagamento maior, uma comissão maior. O outro quer é, um, um tipo de, de premiação, de reconhecimento dele como pessoa, né? O status que ele quer de vendedor, vendedor um, vendedor dois, vendedor três. Outro dia eu fui numa sanduícheria aqui muito um pouco mais luxuosa e tal, a gente, de vez em quando, tem que fazer uma graça, né? E eu percebi, aí a gente, a gente que é pessoa de marketing, a gente fica observando é, o que, que acontece, né? Em vez de comer o sanduíche quieto, eu fiquei olhando o atendimento. Primeiro, quando eu entrei, eu e minha esposa, é, tinha uma recepcionista, perfeitamente, que bom que o senhor veio, aí já vem logo uma outra pessoa, que é uma espécie de uma, de uma garçonete, uma recep, uma, uma uma pessoa que recebe os clientes já para levar os clientes para a mesa. Olha só. Então, ela, o, que, o que mesa o senhor prefere? Aquela ali está mais no canto, aquela tá, vai, vai bater um pouquinho de sol, se o senhor não quiser, e tal. Ela nos colocou numa mesa. Bacana. Aí, ela veio, o senhor, se vocês senhores não querem já fazer o pedido? Sim, quer aquela coisa toda? Perfeitamente. E ela tem uma camisa de uma cor. A moça lá fora usa um terno. A moça que nos atende é uma camisa mais formal, e depois vem a moça de vermelho, o pessoal que entrega a comida na mesa, já estava com outro tipo de uniforme, uma camisa vermelha. E o pessoal que, que, que, que recolhe o prato já tem um outro nível também. Professor, mas por que, Rogério? Mas por que isso? Por que, que você está dizendo que... Será que é importante ter essas diferenças? Sim, porque o sonho da moça que recolhe é fazer um curso, um treinamento, para ela ser aquela que entrega a comida. Vejam só e é uma, uma, uma empresa que tem em alguns, nas, nas principais capitais do Brasil, e deve estar indo para os Estados Unidos. É, depois tem a outra que só faz o pedido, então ela é a pessoa preparada, é aquilo que o, que o Adriano perguntou, é aquela pessoa que vende o produto, olha, nós temos produtos maravilhosos, hoje nós temos essa oferta, nós temos um produto especial aqui hoje, que é esse, aquele, então ela faz esse contato mais próximo, mais íntimo com o cliente, tá? E eu percebi uma outra coisa, que tem um gerente, que é um, um, um rapaz, que é também com outro tipo de, de vestimenta, né? é, com, com um rádio aqui do lado, ele vai orientando todas as pessoas, todos os funcionários. Ele orienta um que está recolhendo ali, alguma coisa que não deu certo, ele recolhe outra, ele orienta a moça da recepção. Então, o que, que acontece? Nós precisamos ter, é, dentro da nossa empresa, né, é, criar nivelamentos para que as pessoas tenham o desejo de subir. Então, tem várias pessoas que o sonho delas é serem é, reconhecidas, é terem o status de vendedor 2, de vendedor 3, de vendedor 4, ou de gerente, gerente 1, um, gerente 2. Então, é, o ser humano tem essa necessidade, gente. E isso é uma coisa que é fundamental, uma coisa que é importante que a gente é, crie na nossa empresa. Né? No caso da barbearia, você, até o local onde, você vai, onde, você, onde o, o, o profissional né, de barbearia vai ficar, pode ser um símbolo de status. Então você cria essa vontade né, das pessoas de melhorarem. Outra coisa importante, que também a gente tem que reconhecer, que para alguns vendedores, o que importa é o reconhecimento através de comissão financeira, de dinheiro. Então, a gente vai também ter é, um conjunto de planos de, de motivação. Então, o que, que motiva as pessoas? Nós temos que entender o que, que motiva os nossos vendedores, o que, que caracteriza a motivação da nossa empresa. Isso é fundamental. Né? Então, o que, que os vendedores desejam? Primeiro, eles desejam um trabalho interessante, Todo mundo adora fazer um trabalho que ele sinta que é um trabalho interessante. Então, é, o vendedor trabalha na rua, o vendedor que trabalha no balcão, a, aquele, aquela pessoa que trabalha na área de informática, na área digital. O ser humano tem necessidade de achar alguma coisa interessante. Tem aquele jovem que gosta de trabalhar com games, um streamer. Para ele, aquilo é fundamental. Então, muitas vezes, ele nem está tão preocupado, pessoal, com o salário, mas ele está preocupado né, em achar interessante, ele, quer, ele acha interessante trabalhar com aquilo. O restante vem, claro, com uma negociação. Outra coisa, as pessoas, outras pessoas, podem querer se sentir seguras no trabalho, trabalhar numa empresa em que ele sabendo que ele vendendo mais, que ele vendendo bem, ele vai estar seguro, ele não vai ser demitido, ele vai ter ali o espaço dele, um pouco mais garantido. E para ele, de repente, isso é importante, a gente precisa trabalhar essa questão. Outra, outro item, que eu estou colocando aqui como terceiro item, um, dois, três, é a remuneração. Que é isso? Mas como que a remuneração, você não falou em primeiro lugar? Né? Porque, nem a gente, por mais que a gente ache isso, né? nem todos os seres humanos, né? nem todos, principalmente na área de vendas, querem necessariamente uma melhor remuneração. Eu já vi é, alunos meus e, e, e, e vendedores que eu dei treinamento, que eles saem de uma empresa para ganhar um pouco menos na outra ou para ter menos remuneração de alguma forma, mas eles gostam da empresa, eles gostam da marca, eles gostam do tipo de trabalho desenvolvido naquela empresa. Então, a remuneração, se fosse assim, só pela remuneração, né, estaria todo mundo querendo um maior salário e pronto. Não, a remuneração ela vem depois de um trabalho interessante e de se sentir seguro no trabalho. Aí vem a remuneração. Olha que coisa impressionante, gente. Né? A gente sempre acha que a remuneração é tudo, né? que todo mundo daria, é, sairia de uma, de uma empresa que paga não sei quantos mil dólares né, por ano para poder ir para uma outra que paga mais. E as pessoas não vão. Por quê? Porque elas estão super felizes aonde elas estão. E tem dúvida se lá elas serão felizes. Ou o contrário. Né, ele ganha muito bem aqui, não está feliz ele vai para outra que paga até menos, né, que a remuneração é até menor, mas ele efetivamente é, faz a mudança. Por quê? Porque ele quer, as pessoas querem ser felizes. Essa é uma questão fundamental. Os nossos vendedores precisam ser felizes fazendo essa atividade. Outra questão é a oportunidade de promoção, né, de promoção, de, de crescimento dentro da empresa. Então, Muita gente, quando vê que não vai crescer, não tem chance de crescer, e eu tenho várias pessoas, vários alunos me falam isso, pessoal. eu estou vendo que eu não vou crescer naquela empresa. Então, é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou sair da empresa. Mas quando você ganha lá? Eu ganho bem, estou até satisfeito com o salário. Mas eu não vejo que, que eu tenha, talvez, muitas chances, porque a empresa é familiar, é nas melhores posições Vai ser colocado alguém da família, ou já tem um monte de gente na frente. Então, eu vou procurar novos desafios, mesmo que sejam com remuneração menor. Então, essa questão é uma questão importante. Outro item: condições de trabalho, né? Então, é, condições de trabalho é uma coisa fundamental. Então, se sua empresa puder oferecer as melhores condições de trabalho sobre todos os aspectos, isso é um fator fundamental. Gente, para motivação de vendas. Então, você pode oferecer um ambiente físico melhor, você pode oferecer instrumentos de trabalho melhor, computadores, carro para o pessoal de vendas, recursos, alimentação. Dizer, o que você puder oferecer de, de condições de trabalho né, vai ser importante para determinados profissionais. Então, veja que você trabalha com um grupo de profissionais. Então nós temos que conhecer quais necessidades são as mais patentes, são as mais é, comuns, para que você possa adaptar a empresa a essas necessidades. Sempre lembrando, vale lembrar, que para você ter uma equipe de vendas, é fundamental, é fundamental veja bem, é fundamental que a seleção desses vendedores, pessoal, que a seleção desses vendedores seja de uma, de uma capacidade extremamente interessante, importante. Porque eu tenho que trazer para a minha equipe pessoas que têm aquela luz interna que eu falei com vocês, que tenham o desejo de trabalhar naquela atividade. Eu, quando fui gerente de vendas em uma, em uma empresa especificamente, eu um dos trabalhos meus como gerente, mais do que preocupar com as vendas, eu vou explicar por que isso, né? eu tinha supervisores que faziam esse trabalho, eu ficava buscando dentro da empresa, era uma empresa grande, eu ficava buscando dentro da empresa é, profissionais que eu, eu percebia, eu sempre fui, gostei de ser um observador de seres humanos, de pessoas que poderiam trabalhar comigo, que poderiam ter sucesso. Nas reuniões que eu ia, na, nas visitas a outros departamentos, conhecia as pessoas e falava, vem cá, você teria condições boas de trabalhar na área de vendas, na área de atendimento a clientes, etc. Qualquer coisa você me procura. Então, grande parte dos profissionais que trabalhavam comigo, que trabalharam comigo esses anos todos, né, sempre foram pessoas que eu escolhi praticamente, quase que individualmente. Né? Então, por quê? Porque você pega pessoas que têm essa, essa chama interna e que tenha, e têm capacidade, têm facilidade de lidar com aquele tipo de atividade resultado você como diretor como dono como gerente de vendas você vai ter uma equipe que anda quase que praticamente sozinha que ela se automotiva e elas te dão um feedback muito interessante elas te dão um feedback do que que elas estão precisando e aí claro você não vai deixar de atendê-los naquilo que for possível porque você já sabe que aquele feedback é um item que vai fortalecer ainda mais a motivação dos seus vendedores. Isso é fundamental, manter a sua equipe de vendas com pessoas que efetivamente estejam dentro daquele perfil que você precisa. e Eu tenho que falar uma coisa aqui, viu gente, eu tenho que falar uma coisa, que é o seguinte, se você assumiu uma gerência, um, assumiu uma empresa, né, e você percebeu que na sua equipe de vendas, tem pessoas que não estão dentro do perfil, eu acho, aqui vai uma coisa muito pessoal minha como consultor, não dá para você ficar tentando trabalhar pessoas que não têm o perfil para lidar com vendas, que não têm a motivação, que, não têm, ah, que você não conseguirá ajudar nesse clima de motivação que eu falei para vocês no início do programa. Então, eu sempre fui um cara muito bacana, fiz pouquíssimas demissões, até hoje na minha vida, mas as que eu fiz, eu fiz com toda a segurança, eu fiz com toda a tranquilidade emocional, é porque a pessoa não dava certo naquela atividade. Em compensação, eu já peguei pessoas que não, dava, não, não deram certo em outras atividades, fiz um, um teste com elas, conversei, as coloquei para trabalhar durante uma semana, duas, com a proposta de, se a gente perceber um bom resultado, e várias pessoas continuaram e foram depois vendedores, vencedores, vence, é, é, é, que batiam suas metas. Isso sempre me deixou muito feliz nessa área nossa. E outra outra questão fundamental, né? E é a gente associar, ajudar as pessoas, né? Nos níveis é, pessoais dela. Então você que é gerente, você que é dono da empresa, é, procure se, dependendo se você do tamanho da sua empresa, né? É, Dê atenção, você percebe uma pessoa caindo de nível é, em termos de vendas, vendendo muito menos do que já conseguia antes, chame essa pessoa, bata esse papo com ela, converse com ela, veja em que, que você pode ajudar. Eu já tive casos de alcoolismo, eu não, né? o, o funcionário estava entrando em alcoolismo, funcionário que estava se separando da mulher, o que eu fiz? Dei férias, liberei sem, sem nenhum tipo de férias, liberei... Então, faz o seguinte, vai resolver o problema quando você voltar é, com o problema. Quando você resolver o problema, você volta. Pera aí, mas você vai fazer isso com todo mundo? Não, você vai utilizar né, um trabalho é, individual. Então, esse trabalho individual, o que você faz? Você, que, qual o ganho disso? Você pega profissionais, muitas vezes de alto padrão, né, que uh, estão numa fase ruim e Eu não vou perder um funcionário de alto padrão porque ele está numa fase ruim, seja de vida pessoal, seja, seja profissional também. Então, a gente tem que fazer um trabalho individualizado. E isso em marketing é fundamental. Reconhecer as competências em vendas, isso é imbatível. Né? Então, a empresa né, muitas vezes acha que é só remunerar bem que a equipe vai funcionar. É mais complexo do que isso, mas, ao mesmo tempo, é um, um, uma solução. É você ouvir os seus funcionários. A equipe está toda indo bem, você tem ali o resultado, as metas estão sendo batidas. Aquele funcionário X lá, que não tá, que sempre bateu meta, começou a cair, cair, cair, chama para conversar. Veja que problema ele tem pessoal, qual que é a dificuldade dele. Ele está chateado com alguma coisa na empresa, na vida pessoal? e a gente vai tentar ajudar, porque eu não gosto de perder competências, vendedores diamante, esse essa pessoa, se for necessário, eu dou dois meses de, li, de, de liberação para ele, para ele resolver o problema dele, porque eu preciso de uma pessoa treinada, competente, motivada, capacitada, e para eu não perder essa pessoa, eu faço como gerente, como dono de empresa, eu faço e recomendo que se faça o máximo possível. O contrário é verdade, você vê que a pessoa não tem perfil, não devia estar ali, não segure, porque você vai pagar, você vai, vai, vai perder, né? você está perdendo um profissional que você poderia trazer de outra área. Né? Ou até mesmo do mercado, do mercado de fora. Né? Outra coisa importante é o seguinte, os profissionais de vendas precisam achar e reconhecer né, as recompensas. Eles precisam achar que tudo aquilo que a empresa oferece é uma forma de recompensa para ele. Se a sua equipe de vendas começa a achar que a comissão é pequena, é o que está acontecendo com o Uber hoje. Né? Ontem eu fui chamar o Uber aqui para a moça que trabalha aqui em casa, vieram seis ou sete carros, seis ou sete carros desistiram de, de, de vir. Por quê? Porque mal remuneração, eles preferem uma viagem maior. A mesma coisa dentro da empresa. Se você não tem uma comissão que seja de mercado, que seja uma comissão motivadora, tendo em vista a dificuldade, né, a, a, os desafios das vendas, então você pode mexer na remuneração. Essa é uma questão que a gente precisa é, dar muita atenção. Outra coisa que vale a pena falar é que tapinha nas costas não resolve. Ah, parabéns, etc. O ser humano, claro, ele adora ser reconhecido, mas antes de mais nada, ele precisa... É, ter aquilo que ele, tem, que ele tem como expectativa atendida. Então, pode ser ganhar um prêmio, pode ser uma remuneração maior, né? pode ser uma promoção. Então, a gente tem que analisar é, profissional por profissional para a gente ver que tipo de feedback nós vamos dar para ele. Né? Ou, com certeza, é, é fundamental que a gente dê. É, o caso do Adriano, por exemplo, né? é fundamental que seja colocado é, algum tipo de motivação de acordo com a individualidade. Então se eu tenho um número de pequeno de funcionários, eu conheço, eu vou conhecer é, de perto as necessidades dele, então fica mais fácil. Se a empresa é de porte médio, ainda dá para você fazer um trabalho individualizado. E se a empresa é de porte grande, como uma Apple, como uma Google, etc., eu vou ter que, claro, dividir isso e colocar o departamento de recursos humanos, né, os gerentes, preparar toda uma estratégia, toda uma hierarquia para poder chegar no, no, no funcionário, no, no, naquele um funcionário e a empresa saber. Eu, como diretor, você, como diretor da empresa, como gestor, talvez não tenha essa capacidade. Mas, gente, por favor, na empresa pequena e na empresa de porte médio, vamos, além de a gente dar o tratamento em nível de equipe vamos dar também o tratamento em nível individual e você vai perceber que no final de um determinado período de tempo a sua equipe vai estar assim arrebentando de bater metas de vender de conseguir resultados de trazer novos clientes e claro menos reclamações menos desânimo então a motivação passa por tudo isso que nós estamos falando aqui né então é, eu preciso, a Mary Kay, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo da Mary Kay, a Mary Kay é uma empresa que, que faz vendas né, de produtos de, de beleza, essa coisa toda. E eles têm uma coisa que, que eu admiro, que é o sistema de premiação. Então é difícil você ver alguém da Mary Kay que fala, ah, tudo bem, vou te vender o produto, é mais ou menos... Não, a Mary Kay, todo mundo tem um desafio muito claro, e esse desafio ele é de remuneração, é, a, a, a resposta, né, se o desafio for vencido, a resposta é uma boa remuneração, né, é, comissões muito interessantes, e a pessoa passa a ter, uma coisa que talvez seja o que mais o pessoal valoriza, passa a ter a fazer parte, a criar subgrupos, grupos, etc. E muitas empresas fazem isso. Aquele exemplo que eu citei para vocês, dessa sanduicheria que eu comentei, que eu, que eu estive lá, né? Eu fui também um pouco mais para conhecer isso, que alguém já tinha me falado dessa hierarquia dentro do, da própria loja. Então, é fundamental. Né? Hoje, vendas têm essa característica. A força interna de cada vendedor precisa ser reconhecida, né? precisa ser conhecida e reconhecida. E isso faz a empresa ter uma equipe de vendas super forte, super positiva. Tá? Então, é aquele negócio. É, desempenho maior, desempenho maior, prêmio maior, tá? remuneração maior. Isso é imbatível, ah, mas eu não posso pagar, etc. Se o pessoal, se a sua equipe vender mais, remunere melhor, dê comissões, dê prêmios. O prêmio é uma coisa espetacular. Tá? A, a, a, a premiação em dinheiro, a premiação em produtos uh, que interessam para a sua equipe de vendas, né? a premiação em viagens, isso é muito importante. As empresas de, de laboratório, laboratórios de remédios, etc., no mundo inteiro, elas têm um sistema de premiação impressionante. É por isso que você vê o pessoal é, de vendas de laboratório dando o sangue, fazendo tudo que pode para conseguir bater a meta. Por quê? Porque a premiação é extremamente importante. Uma viagem para o exterior com a família. Né? prêmios realmente valorosos produtos valorosos, carro etc então é, eu já tive muitos alunos que trabalham é, que tra, que, tra, que trabalham né em, em nessas empresas nesses laboratórios e eles chegavam lá na sala de aula suados com aquela mala na mão e camisa já ali amarelando de tanto trabalhar e chegavam na aula mais tarde é ah, por que que está acontecendo que está acontecendo eu preciso bater minha meta eu preciso dizer isso é motivação eu posso criar uma, Que é aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. Eu posso criar uma motivação e isso facilita com que eu, a empresa consiga resultados. Dê motivação para a sua equipe. Não deixa de é, a sua equipe achar que tudo que faz, quem faz muito, quem faz pouco, tem a, mesma, tem a mesma premiação, a mesma remuneração. Isso não pode acontecer. A gente tem que ficar de olho nisso. Vai essa dica para vocês aí. Né? Então, os vendedores... Precisa saber o que se espera deles. Essa é uma outra questão. Eu sou o vendedor, é aquilo que eu comentei com, com, com o Adriano aí. É, eu preciso saber o que, que a empresa espera de mim. Eu preciso saber é, o que, que eu espero da empresa, o que, que o cliente espera de mim, como profissional de vendas. Então, essa é uma questão fundamental. Eu preciso entender as necessidades do cliente e precisa atender as necessidades da empresa. Então, cabe à empresa deixar isso bem claro. Ó, oh, profissionais de vendas, nós queremos que vocês atinjam esse, esse, esse resultado, trabalhando dessa, dessa e daquela forma. E nós queremos que você trate o cliente dessa daquela forma, e que tipo de treinamento você precisa para é, lidar e ter sucesso com os nossos clientes. E aí você tem, então, um resultado positivo. Tá? Então é importante trabalharmos isso. Nós, tra nós falamos hoje aqui no programa sobre motivação, a importância da motivação, quais são os caminhos da motivação, tivemos aí a participação dos, do, dos, dos nossos é, ouvintes, aí, dos telespectadores, e fica aí então essa mensagem, vamos trabalhar a motivação. Faz o seguinte, terminando o programa, de, aqui ao vivo ou na, na gravação, Vamos sentar, senta com a sua diretoria, com o seu sócio, né, ou você com seus funcionários, e trabalhe essa questão da motivação. Como é que você pode manter um alto grau de motivação na sua empresa? E trabalhe com profundidade as questões ligadas ao treinamento. Num próximo programa, eu vou falar mais, é, mais especificamente sobre o treinamento, alguns aspectos fundamentais que nós temos que ter para termos um excelente é, treinamento na nossa empresa, uma equipe altamente treinada. O treinamento, gente, posso adiantar, ele não acaba nunca. Sempre nós vamos ter que treinar a equipe. Combinado, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês. Estamos chegando do, dos minutos finais aqui do nosso programa. Quero agradecer a participação de todos e estaremos juntos na quarta-feira que vem com o programa Falando de Marketing. Ok, pessoal? Hasta lá vista, hasta pronto. Um abraço para vocês, fiquem com Deus, tudo de bom.